Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka, este que é o primeiro vídeo da história do canal falando única e exclusivamente sobre Devin Booker e por que ele merece um vídeo especial, porque ele dominou a partida de ontem, o jogo 1 das finais de conferência entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, na ausência de Chris Paul, o veterano líder do time, Devin Booker. Colocou a bola embaixo do braço e resolveu o jogo. Um triple-double de 40 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, vitória garantida no final do jogo. E o Phoenix Suns abre 1 a 0 nessa série de finais de conferência. Esse foi o primeiro triple-double da carreira do Devin Booker e aconteceu... Nos playoffs, isso é raro, nos últimos 30 anos, apenas outros dois jogadores conseguiram o primeiro triple-double de suas carreiras em um jogo de playoffs. No jogo 3 da primeira rodada de 2001, entre Jazz e Mavericks, John Stockton conseguiu aquele que seria o único triple-double de sua carreira, 12 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, já aos 39 anos de idade. E no jogo 1 da primeira rodada de 2012, entre Lakers e Nuggets, Andrew Bynum também conseguiu o único triple-double de sua carreira, 10 pontos, 13 rebotes e 10 tocos. É muito raro um jogador conseguir o seu primeiro triple-double da carreira em um jogo de playoffs, como vocês viram, e outro seleto grupo que Devin Booker entrou com esta performance é o de jogadores com triple doubles de 40 pontos em finais de conferência. Ele se junta a Michael Jordan, Charles Barkley e Oscar Robertson como os únicos quatro jogadores a alcançarem tal feito. Agora, antes de vermos todos os lances dessa performance histórica de Devin Booker, um lembrete, lembram que eu divulguei no meu último vídeo da atuação do Kevin Durant, que tem um link na minha descrição, que dá 7 dias grátis de NBA pelo UOL Sport Clube, a transmissão original do jogo pelo via NBA League Pass. Então, por exemplo, quem quiser acompanhar as finais da Conferência Oeste, que estão acontecendo, o jogo 2 é hoje à noite, elas não estão passando de graça em nenhum lugar, clica no meu link, faz o cadastro e nos próximos 7 dias vocês terão NBA de graça. Ou seja, nas finais da Conferência Oeste vocês podem ver os jogos 2, 3 e 4, além das finais da Conferência Leste. Então, aproveita, link na descrição, é realmente uma oportunidade que eu estou dando a vocês, junto com o All Sports Club, nesta parceria que eu fiz. Então vamos, agora sim, para todos os lances de Devin Booker nesta partida histórica que colocou os Suns em vantagem nas finais de conferência. Escalações iniciais, Los Angeles Clippers, Reggie Jackson e Terrence Mann, os armadores, Paul George, Nick Batum e Marcus Morris são alas. O time vai mais uma vez sem um pivô de ofício, né? Deu certo nas séries anteriores. Phoenix Suns, Cameron Payne, no lugar do Chris Paul afastado pelo protocolo de Covid, e Devin Booker, os armadores, Mikael Bridges e Jay Crowder, os alas, e DeAndre Ayton, o pivô, tá meio fora de ordem aí na né, imagem. Bola ao alto entre Deandre Ayton e Marcus Morris, vencida pelo time do Phoenix Suns, bora para os lances de Devin Booker no jogo. A primeira cesta de Devin Booker no jogo foi quando o jogo estava 7x6 para os Clippers, ele partiu para cima de Terence Mann, estancou e acertou o Jump Shot. Dois pontos. Booker parte para a infiltração em cima de Marcus Morris, tenta o um arremesso de tabela, erra, mas pega o rebote ofensivo do próprio arremesso. Primeiro rebote no jogo. It One More passa para Booker, ele usa o corta-luz de Ayton para criar o espaço para o Step Back, Primeira cesta de três na partida, cinco pontos para ele. Marcos Morris erra o arremesso livre e depois da disputa entre os pivôs, a bola sobra limpa para Book. Dois rebotes. Paul George pede falta no arremesso, não recebe e após o tapinha de Zubats, a bola fica mais uma vez com Booker. Três rebotes. Marcos Morris erra o arremesso de três pontos e Booker, bem posicionado, pega o seu quarto rebote. No último lance do primeiro quarto, Paul George erra o arremesso, Booker pega o seu quinto rebote apenas no primeiro quarto e ainda tenta o arremesso do outro lado da quadra, quase. Ele termina o primeiro quarto com 5 pontos e 5 rebotes, o placar está empatado em 21 a 21, e nenhuma suspeita de que Devin Booker acabaria o jogo com o Triple Double. Segundo quarto, Booker com a bola, ele corta para o meio entre os marcadores e encontra Torrey Craig livre na linha de 3 pontos, Bola certeira e primeira assistência de Booker no jogo. Mais uma vez, Booker faz a infiltração, puxando a marcação dupla do time dos Clippers. Com isso, Cam Johnson fica livre na linha de três, segunda assistência de Booker. Booker descansa por quatro minutos e, na volta, ele já pega o seu sexto rebote no jogo. Após mais um arremesso errado de Paul George, ele puxa o ataque do Suns, estanca na frente de Rajon Rondo e converte o arremesso. Sete pontos para ele, Suns lidera por três. Mais uma jogada individual de Devin Booker, mais um arremesso de 2 pontos, agora em cima de Terrence Mann, 9 pontos. Jogo empatado em 51 pontos, Booker recebe de campaign e faz o passe perfeito para a ponte aérea, completada por Deandre Ayton, 3 assistências no jogo. Na última posse do segundo quarto, Booker repete o arremesso do ataque anterior, exatamente do mesmo lugar. Bingo, o intervalo chega e os números de Booker são 11 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, 57 a 54 para o Phoenix Suns. Terceiro quarto, Ayton para Booker, passe de mão esquerda para Jay Crowder, que faz a finta e arremessa. Suns abre seis pontos, 62 a 56, quarta assistência de Booker. E aqui a trama se repete. Aiton para Booker, ele encontra Jay Crowder, que dá o sidestep e acerta mais uma de três, cinco assistências para o astro do Suns. Cam para Booker, que quica duas vezes e procura o seu lugar preferido. 13 pontos para ele e já era também a nona assistência de Cameron Payne no jogo. Payne para Booker, ele avança e vê a passagem de Deandre Ayton. Passe quicado e enterrada. 6 assistências para Booker, Suns mais uma vez por 6 pontos na frente. E lá vem Booker mais uma vez, ele para para fazer o arremesso, mas sofre a falta do francês Nick Batum. Ele acerta é o primeiro lance livre e os números dele aparecem na tela. 14 pontos, 6 rebotes e 6 assistências e agora a gente começa a considerar um triple-double, sim, <risos> e acerta o segundo lance livre, chegando a 15 pontos. Booker no post contra Terrence Mann, ele ganha espaço no corpo, procura o lugar perfeito e faz o arremesso. 17 pontos para Book. Nesse lance, Beverly erra o arremesso de 3 pontos, Booker pega o seu sétimo rebote, tenta puxar o contra-ataque, mas acaba perdendo o controle da bola, que fica novamente com Beverly. Você já viu essa cena algumas vezes nesse jogo, né? Booker no cotovelo do garrafão, em cima de Terrence Mann, 19 pontos para o armador de Phoenix. Red Jackson tenta o passe que cada mas a bola acaba ficando com It One More. Ele passa para Booker, que no contra-ataque prefere o arremesso de 3. Decisão acertada do jovem armador, 22 pontos para ele chegando a 11 só no terceiro quarto. Suns perde por 5, e o que será que aconteceu? Devin Booker com um longo arremesso de 2 pontos em cima de Terrence Mann, e dessa vez ainda teve a falta a diferença cai para 3, Booker chega a 24, e com o lance livre convertido, 25 pontos na partida. Hora de empatar novamente, Booker usa o quarta-luz de Aiton para criar um arremesso livre da linha de lances livres, e esse valendo não 1, um, mais 2 pontos, 27 pontos. Terceiro ataque seguido com cesta de Devin Booker, mais uma vez no cotovelo do garrafão, dessa vez ele poupou o man, foi em cima do Beverly. Sanz retoma a liderança, Book chega a 29 pontos, 18 deles só no terceiro quarto. Vejam a comparação do primeiro tempo com o terceiro quarto de Devin Booker na partida. Mikal Bridges tenta o um arremesso de 3 pontos, erra, e o terceiro quarto acaba, mais uma vez empatado, 93 a 93. Devin Booker tem agora 29 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Vamos para o último quarto. Marcus Morris desperdiça o fadeaway e Book pega o oitavo rebote, puxando o ataque do Phoenix Suns. A marcação é de Rajon Rondo. Ele usa o corta-luz de Charit para criar espaço e conectar mais uma bola de 3 pontos. 32 para ele, Phoenix abre 3. Red Jackson erra o arremesso de 3, e o rebote vai sobrar para Booker lá na frente. Seu nono no jogo, ele passa para Cam Payne, que converte os 3 pontos. Já são 7 assistências para Booker. E lá vem mais Midranger, mais um corta-luz bem feito de Darius Charit. e o arremesso agora é na cara de Bug Cousins, 34 pontos para Booker e a diferença sobe para 8 pontos, pedido de tempo de Tyrone Lu. O Double Double é completado após esse arremesso de 3 pontos perdido por Red Jackson, 34 pontos e 10 rebotes. Além das 7 assistências, faltam 3. Marcação dupla de Rondo e Zubats em Booker e Zubats acaba cometendo a falta, dois lances livres para Booker. Ele converte os dois lances livres e agora a diferença aumenta para 9 pontos, 107 a 98 para o time de Phoenix, Book, chega a 36. Paul George arremessa de 3, a bola bate no aro e, após a disputa, Booker fica com o 11 primeiro rebote no jogo. Agora ele recebe de Jay Crowder e parte para cima de todo mundo, na hora da finalização ele vê a chegada de Deandre Ayton, 8 assistências, e a vantagem do Suns volta para 8 pontos, forçando mais um pedido de tempo do técnico dos Clippers, Tyrone Lu. A torcida vai ao delírio. A nona assistência viria no ataque seguinte do time, ao receber marcação dupla, Booker passa para Mikael Bridges com o caminho livre, ele vai para a enterrada. Falta uma assistência para o primeiro triple-double da carreira de Devin Booker. Tem mais rebotes ainda para mostrarmos. Brad Jackson erra do corner. Booker pega o seu décimo segundo no jogo. E finalmente, chega o triple-double. Contra-ataque, dois contra um, Michael Bridges para Booker. De volta para Bridges e enterrada. 36 pontos, 12 rebotes e 10 assistências para o líder do Phoenix Suns, que agora chegava a 9 pontos de vantagem mais uma vez. O clima é sensacional na Phoenix Suns Arena. Coisa boa ver a torcida de volta nos ginásios. Escorre até uma lágrima aqui. De tristeza, no caso, porque estamos muito longe disso aqui no Brasil. E Booker não parou nas 10 assistências. A 11 primeira veio mais uma vez com a finalização de Mikael Bridges. Bola de 3, diferença em 10 pontos, com 2 minutos restando para o fim do jogo. Porém, nos instantes seguintes, os Clippers cortaram a diferença para 2 pontos com essa cesta de 3 de Terrence Mann. O jogo fica tenso, mas não por muito tempo. Na volta do pedido de tempo, Booker recebeu livre de Jay Crowder e aumentou a diferença, novamente para 4, 38 pontos para o cestinho do jogo. Faltando menos de 10 segundos, Batum erra o um arremesso de 3, Booker pega o seu 13 terceiro rebote no jogo e imediatamente sofre falta de Terence Mann. Ele confirma a vitória com dois lances livres, 40 pontos, 13 rebotes e 11 assistências para o jovem armador do Phoenix Suns, que, na ausência de Chris Paul devido ao protocolo de covid, foi o grande líder do time na primeira partida do Phoenix Suns em uma final de conferência desde 2010. O jogo acaba 120 a 114 para o Suns, e Devin Booker consegue o primeiro triple-double do time de Phoenix nos playoffs desde Steve Nash em 2005. 1 a 0 para o Suns na série, e a segunda partida será disputada hoje, 22 de junho, novamente na Phoenix Suns Arena. Era isso, Esta foi a atuação de gala de Devin Booker no jogo 1 das finais da Conferência Oeste. Lembrem-se, com o meu link aqui embaixo na descrição, vocês ganham 7 dias de NBA de graça pelo UOL Sport Club. Se vocês quiserem ver as finais da Conferência Oeste, dá para ver os jogos 2, 3 e 4 gratuitamente, eles não estão passando de graça em nenhum outro lugar. Usem o link que está na descrição, não percam essa oportunidade. Um grande abraço para vocês e até o meu próximo vídeo. Valeu!